Fala ah, pessoal, veja, escreveu o que eu já estão fazendo as minhas Eu estou trazendo aqui o Minecraft Zumball Games, né? Eu estou aqui com o Topo Kit e o Thor Topo Kit Topo Kit aí do Thor É... Vai começar daqui a pouco, vai começar a partida desculpa alguém vai lá por aqui então tá. tá muito parceiro matei um monte e espaço não Despaço, e por aqui vai tá. ah, ficar não, não. não vai canal que não tem água Começou, começou, começou. Começou aqui o nosso. Que da Olha aí, olha. Mas é o consultor que pode fazer. Ah, não. Isso é uma chave. Outra aqui, fazer a espada de pedra aqui. Pronto, já fizendo é. fiz fiz a espada. Agora eu uma com espada já Agora seguir até aqueles caras Vejam, eu vou matar eles Agora te matar, matarei cara Vai contar tudo com o Ré. acabou morreu, rapaz. Mãe! Ele também tinha uma chave do doutor. Ah rapaz, isso não tá sem nada Ai Sai aqui fogo! Cara errar aqui Não tá sem nada tá? Me matando matando Tem um novo aqui, tem um novo aqui Vamos NÃO! NÃO! Eu vou ter outra partida quando eu entrar eu volto então a gente voltei aqui tem outra partida outra partida e agora eu esperar começar então vou também Nossa, você ver esses aqui, é primeiro a gente vai ver se eu vou pegar Eu vou eles aqui, eu vou mentir, eu vou matar eles. Na claro hora que a gente vai no meio, vou matar meus amigos aqui. Tanto gelo que são mentais. Eu vou matar eu tantos... Isso daí. Eu vou começar 2 minutos. dez minutos vai começar o vídeo Ah. Ai, ai, ah, eu vou te pegar, eu vou te matar Como é Gente, eu, eu vou fazer o vídeo pra não começar a foto Hoje eu, eu, eu aqui Então, ah, thanks, eu É Vamos lá Rosto Rosto aqui Três Vamos um aqui. Vamos abrir a madeira. olha abrir a madeira. Muita madeira. Muita madeira. Muita madeira. Muita Não, já, pegamos já pegamos bastante de madeira Então já que a gente já pegou madeira Agora vocês podem Deixa eu ver Deixa eu tentar aqui que é vocês pegava que já estava espada Eu a espada Eu tenho a espada. Espada. Espada. espada Já Eu já tenho os primeiro que a gente vai colocou será que é aquele ali lá no fundo do espaço? matar esses três fazer três kills aqui a gente. começou a agitar quase tá, aberto um pouco Ah, ah, eu vou ler. Ah, tá isso Então amigo, já te emprestado tu que que que tem? Ah, ah, ah, ah, ah, NÃO NÃO ah, ah, ah, ah, ah, ah, a G